Oi, Bom dia. Tava dormindo agora há pouco e eu tive um sonho incrível. Sonhei que Modern Masters 2017 era uma coleção incrível. Que a gente tava tendo spoilers ainda mais surpreendentes e tal. Sai um instantinho, vibrou aqui meu celular me chamando no grupo? Hein? Spoilers de Modern Masters 2017? Eu acho que não foi sonho Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Ok, nossa temporada de spoilers ainda está no começo. A gente tem ainda essa semana e a próxima semana, se não me engano, de spoilers. E a gente já está tendo mais e mais revelações incríveis e surpreendentes. No vídeo anterior de spoilers, que eu vou deixar aqui num card para vocês poderem conferir, é, a gente viu spoilers muito legais de Modern Masters 2017. A gente viu Goblin Guide, a gente viu Damnation, a gente viu Grizzle Brand, a gente viu Snapcaster Mage cards que a gente precisava muito que voltassem para nossas mãos a um preço um pouquinho mais em conta. E se vocês achavam que esses spoilers estavam legais, vocês têm que ver os spoilers que a gente teve agora, no dia 1 de março. Vamos começar citando algumas comuns e incomuns que a gente viu nos spoilers e que estavam precisando mesmo de reimpressões. Duas delas a gente está vendo como incomuns mesmo, elas não subiram de raridade, e uma delas caiu de incomum para comum. Vamos ver quais são? Uma das primeiras incomuns que a gente vai ver aqui nos nossos spoilers é a Inquisição de Kozilek. Essa carta aqui, ela foi reimpressa em Conspiracy 2 como uma rara. Mas o bom senso da Wizards falou mais alto dessa vez e a gente está vendo a Inquisição como incomum como ela sempre deveria ser. Outra incomum que se manteve como incomum, graças a Deus, é Path to Exile. Uma das emoções brancas mais famosas e mais populares do Modern está voltando em Modern Masters 2017 também, muito obrigado. Mas eu falei antes que a gente ia ver uma carta que tinha caído de incomum para comum. Que carta é essa? Magma Jet. Algumas listas de burn costumam usar essa carta por conta dos 2 de dano e da habilidade de evidência 2, que é muito providencial para te ajudar a recuperar o fôlego, caso você esteja faltando algum terreno ou alguma, alguma outra magia que você precisa, muitas vezes para finalizar o seu oponente. E se eu não me engano, o fato de ela ter caído agora para comum faz dela uma carta legal no pauper. A questão é que a gente tem que tirar a dúvida agora, espero que sim, porque essa é uma carta bem interessante. Existem algumas remoções que são muito populares em decks, que jogam de preto e de verde. E a remoção para esses jogadores é naturalmente a Abrupt Cake. que está vendo mais uma reimpressão agora em Modern Masters 2017. Uma carta que é sai de Contra Affinity é Stony Silence, e mais uma dessas cartas que a gente está vendo aqui reimpressas. É muito legal quando você coloca essa carta na mesa e você vê o seu amigo o jogador de Affinity com uma cara de tacho. É, eu sou mal às vezes. E para aqueles que estavam sentindo falta de alguns artefatos, nós temos dois já spoilados para essa nova coleção de Modern Masters. Graft Digger's Cage é a sua carta de hate contra quem usa cemitério e carta saindo diretamente do Grimório. E é muito legal para frear aquele Snapcaster Mage que seu oponente costuma jogar para reaproveitar alguma coisa do cemitério. Nos artefatos também a gente tem uma carta que não faz muito, foi citada por um outro youtuber de Magic, aqui do Brasil também, por sinal, e esse card é o colar do Basilisco, mas eu não vou falar muito sobre ele, vou deixar um link aqui num card, para vocês poderem ver o vídeo diretamente do André Manente, num motivo que falou bastante no I Sou Caro sobre esse card. Vai lá conferir, dá uma força pro cara também, diz que você chegou no vídeo dele, por conta do Denis, o bibliotecário da Biblioteca de Alexandria. Ah, e aproveita também e dá uma olhada no vídeo que ele fez sobre o spoiler exclusivo que ele recebeu de Modern Masters 2017. Dá uma olhada no card dele. Ah, vou deixar outro card aqui. O André hoje tá recebendo uma força bem grande aqui da Biblioteca de Alexandria, hein? Mas vai lá, confere. O vídeo ficou bem bacana também. Nós também recebemos alguns spoilers de cards míticos, que a gente tava vendo só alguns poucos. Agora a gente já tem em torno de 10, 11, 12 cards míticos importantes para o Modern. Aliás, importante é pouco. É, esses cards eles já estavam praticamente sumindo das prateleiras das lojas e o jogador estava vendendo a preço de ouro. Não que seja culpa dos jogadores, é porque o negócio realmente estava difícil de encontrar. Essa carta especial, eu não tinha ouvido falar muito dela, mas ela é um card que tem a mecânica de milagre. Aliás, nessa coleção a gente está vendo muitos cards com milagre. Milagre. Eu <risos> misturei o inglês com o português. Você vê que a coisa está séria quando você mistura dois idiomas. É sério o um negócio Mas enfim, a gente tava vendo cards com habilidade de milagre Unearth, que é desterrar, não sei como é que é em português Mas Unearth é outra habilidade também Essas habilidades inclusive são do bloco de Nistrad original E uma das cartas com a mecânica de milagre é Temporal Mastery Temporal Mastery seria algo como um time walk milagroso Você consegue pagar dois manas por ele se você tiver acabado de comprar esse card do topo do seu grimório ah, e tem que ser a primeira carta que você comprou nesse turno também. Mas, para coisa não ficar muito apelona, naturalmente depois que você usa você tem que exilar ele, você não pode reaproveitar do cemitério, infelizmente. Mas pegar turnos extras é sempre bem legal, eu acho. Eu acho que eu sempre quis jogar com aquele deck azul bastante apelão, sabe? Que pega turnos extras, anula tudo, uh, volta tudo pra mão. Eu acho que eu realmente sou um jogador meio maldoso. Será? Será? Em alguns grupos de Magic que eu costumo frequentar no WhatsApp, no Facebook, algumas pessoas gostaram muito de ver uma reimpressão de Linvala, Keeper of Silence. Eu não tenho muita certeza, me expliquem vocês que tem um certo entusiasmo por essa carta, se ela joga em Commander ou algum outro formato também, e se ela é interessante para vocês por algum motivo, deixa nos comentários aí porque que a Linvala é especial para vocês. E falando de cards especiais, nossa próxima mítica é Liliana do... Tá de zoeira comigo, né? Palhaçada. Ok, eu verifiquei as fontes. Não, não é falsa. Liliana do voltou aos nossos bolsos. Não, de novo, deixa eu fazer isso. Eu não consigo nem falar, gente. Ah, meu Deus! Não é falso, não é fake. Ela existe. Ela está aí. Ela está na lista de cards a serem reimpressos em Modern Masters 2017. Meu Deus! Deus. Eu não sei que broncas o pessoal da Wizards of the Coast tomou pra fazer essa coleção ficar absolutamente incrível. Eu só tenho muito medo de ver o preço que uma Booster Box de Modern Masters 2017 tá tendo agora. Com esses novos anúncios, com cada vez mais cards incríveis surgindo na temporada de spoilers. Eu realmente não vou fazer isso, eu quero poupar meu coração. Mas eu quero saber de vocês. Comentem aqui embaixo quais são as suas impressões de Modern Masters 2017. O que, que vocês acharam? Quão felizes vocês estão com a reimpressão de Liliana Duvel? E o que mais vocês esperam ver reimpresso nessa coleção? Afinal de contas, estamos a recém na primeira semana de spoilers. Ainda vai ter mais uma semana de spoilers, se não me engano. E... nossa, velho, nossa! Se você gostou desse vídeo, por favor, deixem um joinha aqui embaixo pra gente ficar sabendo e para produzir mais desse conteúdo para vocês aqui no canal.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 Uh, Na próxima semana a gente vai ter no máximo mais um ou dois vídeos falando dos spoilers de Modern Masters 2017. Isso é porque eu tenho uma rotina bem pesada, eu trabalho em três lugares diferentes e ainda toco um canal do YouTube ao mesmo tempo, com conteúdo semanal. Eu devo ser completamente maluco, mas enfim, a gente faz tudo para fazer o que a gente gosta, não é verdade? E aí a gente vai fazer de tudo nesses dois vídeos para ficar atualizado em relação a todos os spoilers que estão saindo. No meio tempo que eu gravei e editei esse vídeo que vocês viram agora, saíram muitos, muito mais spoilers, muita coisa bem bacana que precisa ser falada. Então a gente vai falar sobre isso na semana que vem, ok? Então não percam, semana que vem mais um ou dois vídeos. Acho que vou fazer dois vídeos sim, porque vocês merecem. Dois vídeos de Modern Masters 2017. Não percam e até mais. Sim, eu gravei isso aqui com a câmera na mão, a iluminação da janela, a gente falando lá fora. Tudo certo, né, Denis? Tudo certo.